Olha só, bilionários do Vale do Silício se preparam para o apocalipse do grande reset do capitalismo. Era uma vez uma época em que empreendedores tecnológicos como Musk, Penzo, Zuckerberg e outros tinham planos de negócios otimistas sobre como a tecnologia poderia beneficiar a humanidade. Agora, eles reduziram as expectativas ao verem todo o progresso tecnológico como uma espécie de macabro videogame. Aí, olha só. A matéria aqui vai falar sobre algo que eles estão chamando de O Evento, ou o grande evento. A matéria vai deixar subentender que eles estão se preparando para esse grande evento. Esse grande evento tem a ver com a tecnologia CRISP, esse grande evento tem a ver com aquilo que eles estão chamando de apocalipse zumbi. Então será um evento que vai impactar toda a terra e esses grandes milionários já estão se preparando para esse evento. O próprio Musk vem há anos pregando que o mundo como conhecemos vai acabar. Não importa como, um asteroide batendo na Terra, uma gigantesca inteligência artificial dominando a humanidade, ou a humanidade prisioneira na própria Matrix. Para ele, colônias em Marte serão a solução e a sua empresa SpaceX é a porta aberta para escapar do evento. Em outro trecho da mesma reportagem, falando aqui sobre o grande milionário, é dito o seguinte: olha só. Ele quer tornar a viagem espacial mais acessível, outra porta aberta para a elite escapar do evento. Aí continua dizendo: também Zuckerberg, em sua esperança mística, partilhada pela maioria dos engenheiros computacionais do Vale do Silício, o sonho tecnognóstico de digitalizar a própria consciência e fazer um upload final para o metaverso alcançando a imortalidade. Aí ele diz, ao invés de alcançar a eternidade como os antigos faraós no antigo Egito através das pirâmides, agora o Vale do Silício tem os milhões de dólares dos fundos e as forças armadas do governo para manter a segurança financeira e militar para suas empresas e provedores instalados em supercomputadores. A diz também que em 2017 em um resort de luxo exclusivo nos Estados Unidos ocorreu um encontro para cerca de 100 banqueiros de investimento. O tema era o futuro da tecnologia. Porém, o que deveria ser uma palestra com palco e microfone, na verdade foi uma mesa redonda com um convidado da área tecnológica no centro e um pequeno grupo de cinco super ricos que foi destacado da centena de participantes. Eles não tinham interesse sobre o futuro da tecnologia. O que eles queriam na realidade era respostas para essas questões. Qual região será menos impactada pela grande crise que está relacionada com a questão do calor e do frio. Aí eles perguntam, Nova Zelândia ou Alasca? Porque eles dizem que esse grande evento está relacionado com a questão do calor e a questão do frio? Porque a pauta agora é relacionar tudo com a questão do calor e a questão do frio. Se aparecer novas doenças pode ser por causa do calor, pode ser por causa do frio. Se aparecer zumbis pode ser por causa do calor, pode ser por causa do frio. Falta de alimento pode ser por causa do calor, pode ser por causa do frio. Tudo agora será relacionado a essa questão, ou o calor ou o frio, mas o que é esse grande evento? Olha só, por fim, o CEO de uma corretora explicou que estava quase terminando de construir seu próprio sistema de Bunker subterrâneo e perguntou: como mantenho a autoridade sobre minha força de segurança após o evento? Que evento é esse que eles tanto estão falando aqui? Olha só, o evento, essa é a preocupação que não sai da cabeça dos chefes do Big Money e Big Tech. Um eufemismo para algum tipo de acontecimento catastrófico que se aproxima, pode ser um colapso ambiental mundial, de ser um IGNUC, uma doença severíssima, um hacker que derrube toda a rede global digital ou simplesmente desmoronamento das sociedades por conflitos sociais incontáveis. Aí é dito aqui que esses bilionários no passado propagaram nas mídias planos de negócios otimistas sobre como a tecnologia poderia beneficiar a sociedade humana. Agora, eles reduziram as expectativas ao verem todo o progresso tecnológico como uma espécie de macabro videogame em que somente aquele que encontrar a escotilha de escape será o vencedor. Será Musk ou será algum outro migrando para o espaço? Ou será Zuckerberg imortal no metaverso? Então você percebe aqui que esses bilionários, eles estão todos se preparando para aquilo que eles estão chamando de o evento. Bom, ficando por aqui, sou o Wilson Santos, canal Método Secundário. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar para outras pessoas também. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.